Bem-vindo ao Papo Bitcoin, meu nome é Eduardo e esse é o episódio de número 7 Comprar e Vender com Bitcoins A ideia desse episódio é mostrar algumas vantagens e desvantagens de se comprar com Bitcoin tanto na visão do comprador quanto da visão do vendedor Todas as ferramentas, sites e maneiras que eu vou citar aqui elas são de acordo com o que eu conheço Então pode ser que daqui a um tempo surja maneiras mais inteligentes mais fáceis de fazer então para explicar esses meios eu vou usar alguns exemplos imagina que você chega em uma loja física escolhe alguma coisa que você queira e você vai pagar com bitcoins o processo ele é muito parecido com o cartão de débito você vai chegar vai escanear o endereço dessa loja que vai estar exposto em algum lugar o vendedor vai te mostrar você escaneia esse endereço. Escolhe a quantidade de bitcoins que você vai pagar aquele produto ou serviço, envia e pronto. É só isso que precisa fazer. O vendedor provavelmente ele vai esperar a primeira confirmação da compra para poder te liberar. Eu acho, na verdade, que dificilmente ele vai ficar muito preocupado com isso. Uma vez que ele receber a informação de que a transação foi feita e essa informação ela é instantânea, eu acho que o vendedor não vai se preocupar muito com a confirmação, porque é a confirmação que garante que você não está tentando gastar aqueles Bitcoins novamente. Talvez aqui caiba relembrar como que funciona a transação. Qualquer transação de Bitcoin, ela funciona da seguinte maneira, você coloca no seu aplicativo, tanto no computador quanto no celular, quantos Bitcoins você quer enviar para qual endereço, você envia essa transação, essa transação vai para a rede e em 10 minutos ela recebe ou não uma confirmação. Essa confirmação ela vai ser recebida se aquela transação não tiver nenhum problema. E nenhum problema é se aquela pessoa tem direito de gastar aqueles bitcoins. Pode ser que alguém esteja mal intencionado e mande do mesmo endereço de dois lugares diferentes. Só que só uma das transações vai ser confirmada e no momento que uma transação foi confirmada, a transação seguinte, se não houver saldo suficiente, ela não vai ser confirmada. E uma maneira que quem está recebendo Bitcoin garante que está tudo certo é esperar pelo menos uma confirmação. Na verdade é dito para esperar seis confirmações para realmente ter certeza, mas uma confirmação já é muito seguro de que está tudo certo. Então, normalmente, só em valores muito altos é que alguém vai se preocupar realmente em esperar essa transação chegar ou esperar essas seis confirmações. Ao mesmo tempo, em transações muito altas, por exemplo, se você vai comprar um carro, você não fecha todo o processo e sai com o carro em, de, em menos de 10 minutos. Então, esperar 10 minutos para uma confirmação é muito tranquilo. Isso só vira um problema se você tiver comprando alguma coisa rápida. Então, se você chega numa padaria e vai comprar um pão, vai ficar meio custoso cada um que for comprar usando bitcoins esperar 10 minutos para receber uma confirmação. É bem parecido quando não tinha cartão de crédito com chip, que você tinha que colocar uma senha. Quando valores eram baixos, as pessoas nem preocupavam em pedir identidade ou conferir a assinatura, mas já quando você ia comprar algo com valor realmente alto... O vendedor já pedia sua identidade e já confirmava se a sua assinatura batia. No final das contas, é bem complicado você conseguir gastar de dois endereços. Então a pessoa realmente tem que estar com muita vontade para comprar algo com valor muito baixo e achar que vai conseguir gastar duas vezes o mesmo Bitcoin. Então voltando, você vai escanear o endereço do comprador, vai colocar o montante de Bitcoins e vai enviar. O comprador provavelmente vai receber essa informação no celular ou no tablet, sei lá, o que, que ele está usando. E a partir do momento que ele viu que a transação foi enviada, ele já pode dar o negócio como concluído. Comparado com o cartão de débito, na visão do cliente, ele não tem muita diferença do Bitcoin para o cartão de débito. Mas se for olhar do lado do vendedor, já começa a aparecer algumas vantagens. Uma delas é que ele recebe na mesma hora, o Bitcoin aparece na carteira dele, ele não precisa alugar nenhuma maquininha, nem pagar as mensalidades e taxas da administradora de cartão. Ou seja, ele economiza pelo uso do serviço e economiza no que a prestadora ganharia em cima da própria venda. Por causa disso, que muitos lugares que aceitam bitcoins costumam dar até 30% de desconto para quem paga com bitcoins. Quando a comparação começa a ser feita em compras online com cartão de crédito, aí a coisa começa a ficar interessante porque com o Bitcoin você não precisa se preocupar se o seu cartão vai ser clonado, se vão roubar as informações do seu cartão. Você simplesmente envia para o endereço que o site te passou. E isso fica ainda mais interessante se você estiver fazendo uma compra internacional, porque além de você não se preocupar com esse tipo de coisa, você não precisa preocupar em ficar enviando dados, para que o site possa conseguir junto à operadora a autorização para você poder usar o cartão. Sem falar que dependendo de onde você vai comprar e para onde você vai enviar, a empresa de cartão de crédito simplesmente não deixa você comprar porque eles têm uma política de segurança e acha que o seu cartão foi clonado ou que está sendo usado indevidamente. Se você estiver fazendo uma compra em outro país, por exemplo, você ainda corre o risco de pagar IOF, que hoje em dia está em 6%. As vantagens para o vendedor continuam mais ou menos as mesmas. Ele não precisa pagar pelo serviço do cartão e nem é cobrado dele nenhuma taxa em cima da venda que ele faz. Esses dias saiu a notícia que uma grande cadeia de lojas, a Target, dos Estados Unidos, teve a sua base de cartão de créditos roubado. Então imagina quantos cartões de créditos hoje não estão comprometidos porque a loja teve que guardar as informações dos cartões de créditos e as informações dos clientes. Muitos vendedores ainda têm problema em entender e usar o Bitcoin. Então existem empresas que ajudam eles a fazer o Bitcoin funcionar tanto em empresa física quanto em vendas online. Esses sites, eles cobram uma taxa, assim como as empresas de cartão de crédito, mas é uma taxa muito mais baixa do que uma empresa de cartão de crédito. Sem falar que é uma escolha do cara. Se ele quer uma comodidade, ele vai pagar por essa comodidade. Se ele não quiser, ele mesmo pode colocar para funcionar e ele não tem que pagar nada para ninguém. É claro que também existem as suas desvantagens. Muitas das desvantagens, inclusive, são decorrentes de ser algo novo. Muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas acham difícil. Uma delas, por exemplo, é a volatilidade. Hoje em dia, o Bitcoin ainda varia de preço muito abruptamente. E isso é ruim para quem vai comprar e para quem vai vender. Uma coisa interessante é que essas empresas que oferecem um serviço para os vendedores, eles deixam os vendedores escolher se eles querem receber a compra em Bitcoin ou na moeda que ele quiser. Então a conversão é feita automaticamente, então na visão do vendedor não faz muita diferença em que, que ele está recebendo, porque ele já vai receber convertido e não vai ser afetado pela volatilidade. Uma grande desvantagem para quem compra, por exemplo, é o fato de ser pouco aceito. Então não adianta você ter bitcoins, querer comprar em bitcoins, mas você chega nos lugares e nenhum lugar aceita bitcoin. Até poucos sites aceitam Bitcoin, apesar que hoje em dia você consegue comprar carro, você consegue comprar passagem aérea, você consegue comprar muitas coisas em Bitcoin, mas com certeza ainda é muito pouco aceito. Para remediar esse problema, existem sites que vendem vale-presentes em Bitcoins. Então você escolhe o vale-presente da loja que você quer comprar, você compra aquele vale-presente em Bitcoins, e já gasta na loja. Tem outros sites que você pode passar o link do produto que você quer comprar, você paga para o site em bitcoins e ele faz a compra toda para você e te envia. É lógico que não é o melhor dos mundos, poderia ser melhor, mas já ajudam para quem quer comprar em bitcoins. Eu, por exemplo, já comprei na Amazon, eu comprei o vale-presente da Amazon em bitcoin e fiz a compra do produto que eu queria. Eu não fui afetado pela volatilidade, porque eu simplesmente fiz a compra, quando eu cheguei no final da compra, que é onde você coloca o vale-presente, eu fui no site, comprei naquele mesmo momento o vale-presente e coloquei e fechei a compra. Então, eu também não fui afetado pela volatilidade. Quem sabe no futuro não muito distante, a Amazon vai começar a aceitar bitcoins e aí esse processo vai ficar super simples. Na verdade, quem sabe vários lugares vão aceitar bitcoins, afinal de contas, seria apenas mais uma forma de pagamento. Tá, mas aí você deve estar se perguntando por que, que eu ia querer comprar com bitcoins? Afinal de contas, hoje ainda é muito mais fácil pagar com dinheiro, pagar com cartão de débito, pagar com cartão de crédito. Por que, que eu ia querer ter esse trabalho de, no caso da Amazon, ir lá num site, pegar o vale presente para depois comprar no, na Amazon? A resposta é simples, porque você tem bitcoins. Por que, que você tem bitcoins? Se você ouviu os outros episódios, você tem bitcoins porque você acredita que ele consegue manter o poder de compra. Então se eu coloquei meu dinheiro no bitcoin para poder manter o valor dele, eu não quero ter o trabalho de quando eu tiver que comprar alguma coisa, eu ter que converter para uma moeda para depois comprar essa coisa. Eu prefiro simplesmente comprar logo em bitcoin. Além do mais, o problema da volatilidade só acontece porque as coisas são precificadas em outra moeda. Se elas fossem precificadas em Bitcoin, resolveria o problema. Assim como tem gente que precifica em dólar, por que não precificar em Bitcoin? Mas é claro que isso seria mais factível se já houvesse uma cadeia fechada circulando em Bitcoin, que aí o vendedor pode pagar o fornecedor em Bitcoins, pode pagar seus empregados em Bitcoin, então ele não teria por que não precificar tudo dele em Bitcoin. Ah, e antes de mais nada, eu não acho que o Bitcoin vai substituir o real, por exemplo, mas ele pode ser sim uma, um índice muito interessante. Então é isso, se tiver alguma dúvida, postem aí nos comentários. Quem quiser receber por e-mail quando tiver novos episódios, é só se inscrever no link que tem do lado direito no site. Eu não sei se vocês perceberam, mas os episódios estão ficando cada vez maiores, então quem queria episódio de meia hora, nós estamos chegando lá. Então até a próxima, abraço, até mais.